As perguntas que nos chegam aqui hoje no Fala Pastor estão relacionadas à pornografia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que perturba a vida de alguns dos meus irmãos e alguma das minhas irmãs. Vamos lá. Bom, primeiro, primeiro você precisa entender quem é você em Cristo Jesus. Bom, nós somos nova criatura em, em Cristo Jesus e não há mais nenhuma condenação. Isso significa o quê? Significa que o pecado ele não consegue mais aderir em nós. Nós não somos mais servos do pecado. A nossa inclinação não é mais para o pecado. A nossa inclinação agora é para aquilo que é do alto. Conforme a orientação do apóstolo Paulo lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3. Então a nossa inclinação, a partir de agora, é uma inclinação para o alto, não uma inclinação para as coisas terrenas. Bom, essa é a primeira verdade. Segunda verdade é que se esse pecado já não gruda em mim e há uma inclinação para as coisas que são do alto, então é possível que eu, que eu não preciso mais andar com isso pendurado em mim. Então não é algo que fica pendurado no meu cangote ou como se fosse, uma, como se fosse um macaco me abraçando. Eu posso, é uma sacola, passo agora a partir de então a deixar de lado ou carregá-la, é uma opção. Então, o pecado não é mais algo inerente a mim, eu ainda sou, e somos todos nós, suscetíveis ao pecado, então o pecado ele ronda, ele está perto, é possível, nós somos tentados, mas... Nós não precisamos carregar, isso não está mais intrínseco né, em nós, isso não faz mais parte do nosso DNA. Então eu posso simplesmente deixar para trás, que é o que o apóstolo Paulo continua dizendo lá em Colossenses capítulo 3, que é quando ele diz que nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então a nossa natureza terrena pode sim ser eliminada de nós ou pode ficar longe de nós. E a pornografia é uma delas. Bom... O problema da pornografia é o gatilho. O que, que te leva então a procurar esse tipo de, de, de prazer ou esse tipo de, de busca, né? O tipo de pecado? Bom, a, no, nós, é natural para todos nós, principalmente para o, o homem, a busca por uma compensação. É uma compensação emocional, então o, a pornografia sempre está ligada, ou quase sempre está ligada, melhor dizendo, a um gatilho emocional que você precisa resolver. Então como é o prazer é rápido, porque acaba, acaba você indo para a masturbação, que é, é o processo normal, né? Você acessa a pornografia e o ato contínuo é a masturbação, que é para poder satisfazer. E aí você gera uma satisfação imediata do corpo e muitas vezes gratuita então é, a pornografia está quase sempre ligada a uma necessidade anterior de ver se ver se realizar na luta contra isso você consiga identificar esses gatilhos né você identifica aquilo que que está te levando a isso como então livrar disso bom primeira coisa que você vai fazer é confessar encontre um amigo uma pessoa de sua confiança Uma pessoa de sua inteira confiança E fale pra ele que você está passando Por esse problema. Abra o jogo Por quê? Porque pornografia Ele conta com um elemento lá Um elemento do mal, o satanás O diabo, capeta, coisa ruim Fedido, pé pra trás, qual é o nome O apelido que você quiser dar. Ele trabalha na escuridão Então não, ele, ele tenta Não tornar público aquilo que você Tá fazendo. Então geralmente o acesso é sempre Escondido em lugares Em horários assim, que pessoas não ver praticando aquilo. Então o interessante é você tornar público para alguém essa sua carência em relação aos gatilhos Intenta tenta entender como é que tua vida, ver o equilíbrio emocional, entender que a frustração faz parte e fugir disso. A outra dica que eu tenho para dar para você para você enfrentar esse problema é entender de uma vez por todas que a tentação, a gente não resiste. A orientação bíblica é para você fugir da tentação. O que você deve resistir é a Satanás, mas a tentação é para você fugir. Fuja da tentação. O, vai fugir, mas corra. Então, por exemplo, de forma bem prática, tá sozinho, computador, internet. Se você não tiver nada, se já está de saco cheio do WhatsApp, saco cheio do Facebook, saco cheio de ver sites, ler blogs, assistir mensagens, cara, já desliga, não, não, dê, não dê espaço para que isso aconteça e fuja, você pode escapar disso, o pecado não faz parte da sua vida, você pode sim se livrar desse problema, o importante é que não veio nada sobre a sua vida, nenhuma tentação, nenhuma aprovação, que você não desse conta de suportar. OK? Esse é o, fala pastor, se essa resposta te ajudou de alguma forma, se você quiser continuar dando falando um pouquinho a respeito, a gente tá aqui para tentar ouvir e falar com você mais um pouquinho. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte o canal, sinaliza para você poder receber a notificação lá no seu e-mail, no seu celular. Um um Gostei, que você ajuda a, a posicionar o canal de forma que outras pessoas também possam ouvir essa resposta se por acaso ela te ajudou. Tudo bem? Deus te abençoe até o próximo Fala Pastor. Deus, até lá. Segura firme, a gente tá junto.